E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a plataforma Smart Alpha. Como que você pode proteger o seu dinheiro, os seus tokens FLOX, contra a volatilidade do mercado e também como você consegue alavancar esse potencial de ganho se esse for o seu perfil. Então vamos lá pro computador que eu vou te mostrar rapidamente como funciona isso. Estamos aqui no site da Smart Alpha. Eu já conectei minha carteira aqui, inclusive eu conectei com a rede BSC. Então você não precisa conectar o, a rede Ethereum igual para fazer o stake, por exemplo, de Flock. Aqui você pode fazer pela rede BSC, o que é uma baita vantagem por conta da taxa. Aqui é bem tranquilo, você entra no site que eu vou deixar na descrição, conecta a sua carteira que contenha os seus tokens Flock e a partir disso você já consegue... Verificar aqui todas as informações. Então a gente tem aqui o token Flock USD 1W. O que significa isso? Significa que o Flock, a recompensa é em USD e o período de atualização de recompensa é de uma semana, um, uma week, uma semana. E a gente está aqui na época 1. Isso significa que é a primeira vez, a primeira semana que está acontecendo. Esse, esse pool de investimento aqui de proteção. A gente já tem aqui outros projetos na 12 segunda semana. Então a gente tem aqui o tempo restante, 4 dias, 9 horas e 5 minutos. Quanto de Liquidez Senior está alocado? E aqui a gente tem 543 milhões de tokens. E a gente também tem a Liquidez Junior, que é 1.39 bilhões de tokens. E qual que é a diferença do Junior para o sênior. A princípio, quando eu comecei a estudar esse aplicativo, eu já imaginei que o sênior seria o cara que é mais arrojado, já está mais preparado, e o júnior é o cara que é o mais conservador. Mas aqui é o contrário. O júnior é o cara que é mais arrojado, que quer trabalhar alavancado, e o sênior é um cara que já está mais conservador, quer começar a guardar e evitar perdas. Então, para isso, como que funciona esse site aqui, essa plataforma? Ela tem aqui o um upside de exposição para quando você tem um ganho. Por exemplo, aqui no Flock, esse ganho ele é de 38,35% por ponto percentual de aumento. Então, se aumentar 1% no preço de Flock e você for um cara que colocou na exposição sênior o seu dinheiro você não vai ganhar esse 1%, você vai ganhar 38,35% desse 1%, tá? E eu já te explico o porquê, você vai entender. Caso o preço caia, você tem uma proteção. Então você tem uma proteção aqui de até 35% para começar a sentir a queda do preço do token. Então aqui eles garantem que em até 35% de volatilidade, você está protegido, para não ter a queda no preço do seu token. Isso é extremamente interessante se você tem um perfil conservador e principalmente hoje, no dia que eu falo, dia 30 de dezembro, vocês podem ver no calendário aí no chart, que o preço do token caiu 15% em questão de minutos. Se você estiver aqui participando desse pool, você se deu bem, porque está contemplado como sênior para não ter essa redução obviamente você também tem uma penalidade né que é justamente o que você acaba pagando que é no possível aumento de preço você não tem um aumento de preço completo você tem um preço reduzido no seu aumento vai do seu perfil você quer garantir agora um preço e depois no futuro colher isso daí que você vai ter ou você quer ser mais arrojado e aí a gente vai aqui para a parte do Júnior na parte do júnior a gente tem aqui a exposição de liquidez de 1.39 bilhões e nós temos aqui a quantidade de alavancagem para ganho, que agora, nesse momento, está 1.241x, né? vai multiplicar por 1.2 o que você ganhar. Em contraparte, caso o preço caia, você tem alavancagem de 1.39 nessa redução então é um algo para se pensar está bastante protegido né tem uma regrinha aqui de compensação então essa alavancagem aqui ela só vai acontecer até que toda a perca que as, os seniors que estão participando aqui da piscina tiverem seja recompensada e aí a partir desse momento já não tem mais essa alavancagem você vai ter só a perda normal mesmo então você pode perceber aqui, pelo que eu falei, que os dois, o sênior e o júnior, eles se complementam nessa piscina. De deixa eu voltar na tela maior aqui para poder explicar um pouquinho melhor, porque é bastante importante. Vamos lá. A piscina é composta por pessoas que fazem o um investimento na categoria sênior e pessoas que fazem o um investimento na categoria júnior. A categoria sênior tem uma proteção bem legal contra a redução de preço e tem ali também uma penalidade no caso do aumento do preço. Então você não tem todos os ganhos que você teria, porém você não tem a perca que você teria também. Então uma coisa ali vai compensar a outra. Em contrapartida, no Júnior você tem um ganho exponencial, que você vai ter uma multiplicação, uma alavancagem caso o preço suba, e aí, parte desse ganho vem justamente do ganho que é retirado dos sêniores que não ganham para poder pagar as pessoas que estão no perfil mais arrojado. Em contrapartida, quando tem uma queda de preço, isso também é alavancado justamente para pagar a segurança de quem está lá na parte sênior, quem optou por não ter uma perda no caso da variação de até 35% como nesse caso que vimos agora. Vocês agora conseguiram entender basicamente como funciona essa piscina. Ela é composta de dois jogadores, um que é mais conservador e o outro que é mais arrojado. Um vai pagar pelo outro. Quando subir muito, o cara que é mais conservador vai, pra, vai pagar para o cara que é mais arrojado. Quando cair, o arrojado vai pagar para o cara que é mais conservador e é assim durante uma semana. Passou uma semana? Acabou? Acabou. Se você quiser, você entra de novo. Vamos voltar lá na tela que eu vou te mostrar como que faz. De forma bem tranquila aqui, você clica no token que você quer dar segmento e aí você justamente pode fazer tanto a simulação quanto o próprio depósito. Lembrando que eu já conectei a carteira aqui. A gente está aqui no progresso da primeira época, da primeira semana. Então a gente não vai poder entrar nela, a gente entraria aqui na segunda semana, na segunda época. E a gente tem aqui algumas estimativas, né, de como que está justamente a carteira. E eu vou fazer uma simulação aqui. Então eu vou clicar aqui em depósito, vai aparecer para a gente fazer a opção se você quer um senior side ou junior side. Eu vou clicar aqui no senior side. E aí eles já trazem um aviso aqui, que as posições seniors elas oferecem uma, uma exposição amortecida à volatilidade. Que é justamente aquilo que a gente acabou de falar. E aí a gente vai para a próxima etapa. E aí eu posso escolher aqui quantos tokens eu vou querer colocar. E eu vou colocar, vou colocar aqui um milhão de tokens para a próxima época, né porque como eu disse, já está acontecendo aqui. E aí é bem simples, você vai habilitar o token na sua carteira e depois efetuar o depósito. Com o depósito feito, você pode entrar aqui em portfólio e aí você tem a visão geral, você tem o lado sênior e você tem o lado júnior também se você quiser dar uma olhada. Interessante também porque aqui eles vão aparecer no caso de você ter entrado em uma lista para a próxima época, né, para a próxima semana, ele fica aqui na fila de entrada ou se você pediu a saída, na fila de saída também, certo? Não vai ser na hora que ele já vai começar a ter a proteção ou ter a alavancagem, isso tem a data certinha para começar a acontecer. E aí você consegue, inclusive, montar operações que você tem um lado júnior e um lado sênior, ou seja, você tem um lado que está posicionado de forma a mitigar a sua variação de preço e um outro lado que está disponível para alavancagem. E aí você pode ir fazendo a sua estratégia para justamente colher os melhores frutos da volatilidade do mercado cripto. Eu espero que vocês tenham conseguido entender basicamente como funciona essa plataforma e como funciona essa piscina de liquidez de baixa volatilidade versus uma alavancagem como que um paga o outro e como você pode tirar proveito disso. Se você gosta de conteúdo de qualidade, não se esquece de se inscrever no canal e deixa seu like no vídeo. Eu te vejo no próximo. Fui!